Aí rapaziada, já estamos de volta com a Elisinha aqui, o que que acontece? Ó oh. Então a gente consegue um carro com esse seu amigo E depois? Depois vamos procurar o Tommy A Marlene disse que ele é seu irmão O que importa é que ele era um vagalume Vai saber aonde te levar Ah, tá Ele mora longe, então precisamos do carro Beleza Vamos começar vasculhando pelo quintal Bento aqui. Já tá rolando os Gnomos do Amor e um Sapo Bento triplo. Hey, olha. Aí, olha! Aí ele já viu. Gnomos! É, são Gnomos. Cara, eu tinha um livro de arte cheio deles. Sempre achei eles muito fofos. Mas fadas não. Elas me assustam. Então tá bom. Altos itens. Vamos, vamos ficar ligados com as fadas, hein? Aí ele não curte as fadas bentas. O Caverninha já curte do tipo de fada, especialmente a fada do dente. Vamos ficar ligado, hein? Tranquilo, com isso em mente, vamos pegar as ervinhas aqui, tio. Desde proteína benta. Ah, rapaziada, vamos ficar esperto nessa flor aqui, hein? Nossa, flor da musculação e tudo mais. Beleza, vamos simplesmente dar uma olhada aqui. Ó, oh, estamos com as paradinhas cheias. A gente deixou um, pano, um panozinho bento para trás ali, sem que a gente precisar, porque o Cabernet simplesmente está cheio de Mad Kitson de momento. Vamos continuar, aqui. Tá de boa, tá bonito. Rapaziada, ficou uns itens pra trás ali nos episódios passados O que que acontece? A ele tá pegando tudo Rapaziada, vamos ficar esperto que a L pega os itens, hein Beleza, vamos continuar o quintal aqui Dá um vasculhetas Pode ficar tranquilo Os itens que ficam pra trás, ó, a dona L ali Ó, tá ligada, tio Ó a mochilinha dela, tá ficando cheia Tranquilo É, ué Rapaziada Vizinhança altamente fechada Ó, as portas pregadas Tá rolando um caminhão aqui só que a roda dela tá meio zoada. Ó, tem um cofre do amor aqui, hein? combinação necessária. Rapaziada, vamos achar essa combinação aqui que eu curto, hein? Ô, pelo amor de Deus, hein? Pega os itens aí, hein? Enche essa mochilinha tua. Ah. Tranquilo! V vamos subir aqui? Que... Evacuação obrigatória. Onde é que é isso, Ellie? Evacuar pra onde? <risos> aí que fica a pergunta, Onde você aí? acha? Zona de quarentena. Alguns lugares receberam um aviso antes da infecção. A maioria, não. Beleza. Cara, deve ser difícil deixar tudo pra trás, assim. Essa não é a pior parte. Ah, olha só isso. O <risos> que, que foi, ele? Ele achou uma paradinha aqui. Fliperama? <risos> Curte jogar jogar paradinha, L? Vamos ver. Você já jogou isso? Não. Mas... Tinha um amigo que sabia tudo sobre esse jogo. Ah, parece que tem uma personagem chamada Angel Knives que... Ah, como é que é? Ela fazia um buraco no seu estômago e depois cortava sua cabeça com um chute. Ô, oh, louco, tia. Eu nunca fui muito fã dessas coisas. Eu queria saber jogar. Será que tem como ligar a paradinha aqui, não? Pois é, onde é que fica a tomada? Vamos ligar esse negócio que a Ellie a tá querendo jogar, hein? Rapaziada, os caras cortou até o cabo, hein? Foi o zumbi, tio, O zumbi é pilantra. Beleza. Vamos cair pra dentro e pegar essa feijoada aqui? Ó, oh, é tesourinha, hein? Já vasculhetamos. Ficou o um negócio pra trás porque está cheio. Beleza? Temos itens de, de sobra aqui. Vom, vamos picar a janela aqui. Já cai pro outro lado, derrapando. Tipo. Ó. Atrás da escadinha tá de boa. Beleza, vamos descer. fazer tá muito silêncio essa parada, hein? O cabernet, o cabernet tá começando a desconfiar desse game, hein? É a verdade. Beleza, próximo passo Vamos cá pra mer mercearia aqui, ó Lincoln Travelling <risos> Paz, O Lincoln fechou a parada e saiu fora, hein Pilantrão Beleza, carros Pai, Tá rolando um Peugeot aqui É aquele do Need for Speed, hein Ó, oh, aquele Peugeotzinho, primeiro que você começa o jogo Need for Speed Underground 2, pra quem não lembra Especificamente Tá uma janela aberta aqui, hein Cai pra dentro, derrapa Oh, o cara derrapa mesmo, tio sem dó. Tá rolando altos discos. Uau! Mas curtiu, né? Ele? Olha esse lugar. Rapaziada, tá vendo desconto, hein? Bateria? Curte tocar bateria, ele? Não! Rapaziada, ele acho que não curte bateria não, hein? Tranquilo, já tá rolando uns.. Tá tudo cheio, tio. Oh meu Deus! Rapazes, vamos fazer uns faquinhos? Fazer uns faquinhos aí sobra espaço. Mas, ó, os Magic Kidson, a gente tem que achar um pedaço de pau pra gente fazer aquela arma super benta, hein. Fazer a arma, o cano, achar um pedaço de cano e combinar com a parte da tesoura do amor. Olha, a gente podia pegar um pedaço de bateria ali e meter a tesoura na ponta, hein. Vamos ficar espertos aí, mano, Joelson. Vocês têm um bilhete de perímetro. Vamos se ligar nele. Malditos infectados aparecendo muito próximo ao esconderijo da igreja. Parece que precisarei fazer mais uma ronda para eliminar os pontos vulneráveis do perímetro. Rapaziada, o, o, o zumbi tá querendo chegar na igreja, hein? Eu vou ficar esperto, hein? <risos> Tranquilo. Oh, dá pra tocar uma parada aqui, <risos> Ele é baterista, <risos> o Joe é baterista, tio! Ele é baterista! <risos> Vamos ver se ele curtiu. Oh, ele você curtiu a parada aí? Não vi. Rapaziada, ele tá de boa ali. Bora, Cara, isso é meio triste. Peraí, por quê? Por quê? Por quê? Toda essa música aqui parada Sem ninguém pra ouvir Coloca um somzinho Não sei, isso não é certo Ele, vambora, vai Antes que eu quebre essa parada aqui, eu vou tocar bateria Se eu começar a tocar mais bateria aqui, rapaziada Ele vai ficar doido, hein? Beleza, achou umas peças no chão aí. A gente entrou aqui simplesmente Pra fazer a limpa e sair fora Agora a gente, vamos ser pelo mesmo Local? Ou vamos, vamos sair pela, pela frente aqui? Tá rolando outra entrada ali. É um trabalho do Bill. Trabalho do Bill. Mais alguém mora nessa cidade? Que eu saiba, só ele. Ô, oh, louco! Nossa! Uau! Que. Que diabos foi isso? Você curtiu ele? É. Armadilha do Bill. Mais uma armadilha do Bill. Rapaziada. Seu amigo meio paranoico, né? Você está sendo gentil. <risos> Rapaz, esse Bill é doidão, hein? Qual é desse cara? Ele nos ajudou a trazer mais coisas pra cidade. Ele sabe como achar coisas. Eu espero que a gente não exploda tentando achar ele. Olha onde pisa, você vai ficar bem. Vamos abrir isso aqui com a faca, tio. Cuidado, Ed, não pisa nos local bento aí não, hein? Você tem que me ensinar a fazer isso. Ah, é segredo, tio. Só o mano Joel sabe abrir as portas com a faquinha. Só que ele quebra também. Vamos ficar espertos. Nossa, altas proteínas, tio. Ô, oh, meu Deus. Já caiu pra academia. Bíceps, tríceps e fórceps, tio. Vamos ficar espertos. Ó. Oh. Rapaziada, Vamos fazer outra faquinha. A gente perdeu uma. Já bota outra no bolso com mais um monte de proteína. Valeu, como comprar proteína aqui. Ô, oh, meu. A gente precisa de 100 pra aumentar a energia alta. Velocidade de montagem. Velocidade de recuperação. Balanço da arma. Rapaz... Primeiramente, vamos aumentar a energia no máximo A gente precisa só mais 60, a gente tá achando altas proteínas Tem que ficar ligado, tem aquelas plantinhas também Ó, ó, ó, ó Rapaziada, relou aqui a explosão, hein? Tá vendo a cordinha benta ali? Vamos ficar esperto com o Mano Build ó. Ele tá explodindo o um planeta Tranquilo, vamos achar esse Bill aqui que o Carmeninho já tá ficando estressado, hein? Ó, oh, ó, oh. alto cerco flash, hein? No peito Nossa, Bill sabe usar um arco? Acho que sim Pois é, o, o Bill tá dando umas flechadas também, hein? Beleza, escadinha, escadinha. Ó. Eles vão bicar aqui no, no trator bento. Ó. Olha, é, essas escadinhas gregas estão tá em toda parte, hein? Vamos ficar esperto. Ó, arco flecha. Vai equipar. Olha isso. Rapaziada, Robin Hood agora, hein? Deixa eu usar. Oh. Eu atiro muito bem com essa coisa. Que tal a gente deixar esse tipo de coisa comigo? O Joe, dá pra é ela? ela? Podemos estar os dois armados. Um cobre o outro. Sim. Acho que não. Rapaziada, o, o Joe podia dar pro orc, fecha pra mim, hein? É, ué. O hein, Joe, tá cheio das armas, hein, tio? É verdade. Rapaziada, vou ficar esperto. Esse, esse Joe tá pilantrão, hein? Tá limpo, subindo. Tá bom. Analisando, rapaziada, eu acho que ele não é parkourista suficiente pra chegar do outro lado. Com certeza a gente ou vai ter que pular pra cá. Ou vai ter que achar a tábua benta, tio. A tábua benta é a conexão de toda parte. Será que ficou tabuetas aqui pra trás? Ó, tabuetas aqui, tio. Ô jogo. Ó. Olha, podemos usar isso. Bica na parede. Só a escada do amor. Tranquilão. agora a gente pega. O, o, o, o cara é forte. Pode, pode ficar tranquilo. Ó. As proteínas deixam esse garoto altamente forte. Ó, ele. Calma, ele. Calma, a cabine tá chegando. Olha, a vista aqui tá, tá bem massa, hein, ele. Você nem vai falar nada, não, da vistinha aqui. Vamos passar. Se o Joe passa sem quebrar, a Lzinha vai passar na moral, hein. Ó. Ó. ó. Cuidadosamente, hein, L. Tranquilo. Pode, tá rolando um lock ali? Vamos, vamos usar a arco flecha do amor, tio. Vamos experimentar tio. isso. Ó. Oh. Será que bica o zoinho dele na, na moralzinha? Pode, ele tá tendo convulsão, tio. Ele tá tremendo e o arco flecha trema, treme também, hein. Ô, jogo, para de tremer. Rapaziada. Aí não, hein, jogo. Aí não, hein. Tem que bicar os zóio. Agora vai ser mais difícil ainda. Vamos ficar esperto, hein, jogo. Ó, oh. ó, oh, parece uma galinha, tio. <risos> para de. Para de botar ovo. Rapaziada, agora ferrou a gente, ó. Tá, que, quebrei o um arco flash já. Ô, oh, Luca, ele, ele sobe! Cal <risos> Beleza. <risos> Bica, é uma galinha, hein, tio. Nossa, Joel! Você curtiu ele? Escuta. O Bill não é exatamente. Dá pra pegar um de volta. muito estável quando chegarmos lá, deixa que eu falo. Entendeu? Eu entendi. Isso tem que ficar claro, ele ele não gosta muito de estranhos. Tá bom. O Bill é um cara legal, mas ele precisa de um tempo para conhecer você. Mas vamos se ligar nesse Bill, ele é forgado, hein? Nem cheguei ele em cima, mas a, a L vai pegar. Se tiver item ali em cima, a L pega. Pode ficar tranquilo que tá atacar uma mochila gigante. Ó, pula. Ó, tá a cordinha na cara aí, Será que dá pra passar agachado aqui? Vê esse cabo. Fica embaixo dele com a cabeça baixa e vai ficar tudo bem. Ah, tá bom. Vamos checar por locks. Beleza, como aqui tá cheio de armadilha. Merda, ó, olha ó. isso. Altas. Escutou isso? É. Tem, tem zumbi Loki ali, hein? Pera aí, Jogo, pera aí, hein? Rapaziada Ai! Entra de boa Estive um Loki aqui, tio, esperando A, a porta estava tremendo assim, você entra de boa? Não, você vai entrar aí? Quero ver o que encontramos Welly. Você vai encontrar meu corpo quando eu tiver um ataque. <risos> eu jogo. também, Joe. Rapaziada, antes de entrar ali, o que, que acontece? V vamos verificar com o Flash tá com tá, tá, a paradinha aqui. É cagão. Pelo amor de Deus, hein, jogo? A porta tava balançando ali. É mais cagão ainda. Be beleza, tio. V vamos ser baixo e entrar. Eu, você e o Joe. Rapaziada, tem Loki aqui, hein? Ó. A cama tá quente ainda. Paz, tá cheio. Os itens tá tudo cheio, tio. Oh, meu Deus do céu. Ó, oh, a gente não usou os Mag Kidson. E sobrou bastante espaço. O que que acontece? A gente tem que achar as tesoura. Tesoura a gente não tem muito. Tesoura e a fita benta. Paz, é outro sapão aqui? Rapaz, o sapão King tá em toda parte, hein, sapão. Vamos ficar de que sapão, hein, tio. É, é, é, é obra dos Gorgons. Beleza. Pera aí, jogo, E é onde? Eu sabia, tio, eu sabia, tá batendo a porta Calma aí, tio Nossa, ele é lutador de UFC Corre, vaza Pera aí, jogo Será que ele sabe vir aqui? O L Cadê esse log, tio? Ele sabe? Eu tô, eu tô ligado nos seus esquemas, tiozinho Vamos devagar, vamos pagar a luz aqui Ó Ai, ah, celebra, hein, tio ah, escalera só uma no peitinho. É bom você. Nossa! <risos> Fica esperto. Essa coisa me assustou pra caramba. Não só você, Ellie. Bom, estamos aqui vamos fazer uma busca. Beleza! Já pegamos o intruso Loki que tava se pagando de gatão, tentando abrir a porta ali. Ó, pegamos tesoura. Rapaz, tá tudo cheio, hein? Olha, okay. é bom você pegar hum. essas paradinhas, hein? Ô, hum. oh, meu, proteína, tio. Ah! ah! Beleza. Rapaziada, está a. Ó, oh, peraí, a água, água benta achei também? Ixi! A gente vai ter que voltar aqui depois, em jogo? Ó, oh, o cara até deixou uma cartinha pra nós. Rachel, os soldados estão indo de porta em porta, forçando as pessoas para o ônibus. Ouvi gritos, alguns prédios à frente, o tempo está acabando. Tentei ligar, esperar, não sei o que fazer, mas não posso esperar mais. Joguei a maior parte das nossas coisas em um par de malas. Vou esperar você na zona de quarentena. Venha me encontrar, te vejo em breve. O nome da mina é Esra. Esra! O que acontece? Ó, ó, oh, oh, as malas. Como é que eu vou saber? Bom, eu acho que sim. Ô Joe, fala, fala de boa a mina aí, ela é gente boa, Joe. Oh, meu Deus do céu. Tranquilo. Vamos achar essas malas aí que o cara colocou todas paradas dentro da mala. Mas acho que a gente já fez a limpa aqui. Ó, oh, as malas ficou tudo aqui zoada, tio. A gente simplesmente pegou o que dá para pegar tranquilo mas vamos derrapar para outro lugar na moral vamos sair logo este daqui este no trop no trespassers wow. que que acontece o, o cara não curte amigos e caras locks que ultrapassam o local hein? para trás para trás beleza vamos tá dar com a garrafinha aqui ó <tos> Escutou o tchurim? Oh, droga. tchurim? Essas coisas são muito legais <risos> Esse é um jeito de fazer Eles vão pegar mais garrafa O Eli Você curte essas paradas, né Eli? O que que acontece? Rapaziada É bom subir no caminhãozinho aqui dentro do pneu Pode ser que os cara escondeu algum ex-egípsons ali é o quê? Mas No caso Esse não foi o acontecido O que que acontece? Oito tiros de pistola? Rapaziada é raro isso, hein? Oito tiros é uma coisa rara, tá vendo né? isso? Afaste-se Ó, ó altamente curto o Churinho Churinho! <risos> <risos> Tem mais outra garrafa É bom ter uma garrafista no bolso O Mano Joe tá cheio de atributos nas suas costas ali, hein? Tem até... Ó, oh, arco flecha, bastão de beisebol Tesoura benta E a garrafinha na mão Rapaz, vamos andar com o arco flecha aqui? O Carminho não confia muito não, hein? Vamos ficar esperto, esse fecho aqui é altamente profissional Vamos Ó, ó, chegamos, hein Fique perto Local habitável, a gente já, já chega confiscando Vamos chegar confiscando As coisas desse lock, o que que acontece? Abrindo na gaveta, tem, tem nota fiscal disso aqui? Oh, tá cheio, hein, jogo O jogo tá cheio? Ah. Peraí, vamos ver se tem como carregar Pô, meu, tá tudo cheio, hein a gente vai ter que aumentar o, o, a capacidade de balas. Assim. É Tranquilo. Derrapa pra dentro. Ó oh, louco jogo! O que? Oh meu Deus. Peguei você. Troca, ah, bem que O tá que aqui. aconteceu? E aí? É mais uma armadilha idiota do Bill. Mas eu vou ter que jogar assim, tio. Rolou. Oh, Essa geladeira pode ser o contrapeso. Que? Corta ele na moral, na amizade. Oh. Rapaziada, e eu vou descer. Dentro, rápido. Rapaziada, sensação horrivelmente grega hein, de ficar de ponta cabeça, tio. Ela vai cortar, ela vai. O que, zumbi? Joel? Altos. Merda, estão é eu... vai falar que eu tenho que fazer. Ô oh, louco eu não sei atirar no controle? Rapaziada, oh! Oh, eu tô tirando, eu tô tirando. Beleza, um já foi. Ei, dois Já foi. Ó, oh, tem outro desloque. Ô oh, meu, foi. Oh, eu vou ter que carregar. Oh, ele chegou! Oh! Ele tá mordendo! Sai, tio! Isso! Ah, eu tenho que. Ah, não sou zóio, se ela ganhar esse logo. Beleza. Oh, ele morreu, eu fui carregar. Aí eu marquei, jogo. Rapaziada, é, arrancamos o olhos dele. Para não largar, essa Vamos carregar antes dos lock oh, L. Aí. O pular. Eu vou ter que tirar essa corda, hein. Tem como tirar a corda aqui? Maluco! Ah, e aí, eles? Troca. Tudo bem? Rapaziada, é, piorou, hein. Você consegue? Piorou. Pera aí. Tem como tirar os aqui? Que pega? O que, que ela me deu? Rapaziada, é, essa faquinha dela tá cega, tio. Os locos tá pulando para dentro. Ah, não. Ei. Ah, oh. oh, louco. Não tá Oh, meu Deus é, Tá vindo, tá vindo oh. Toma, seu Loki Rapaziada, deve ser Tá, tá dando seu... O que tá ali? Ai oh, Ai vai, vai, vai! Ai Altei mais? Ah, se é Eu tô carregando, não vale, não vale Pera aí, jogo, peraí. aí Cai, seu Loki Beleza O quê? Onde? Peraí, aí, jogo Eu tô calmo! Eu vou pegar ele! Uh. Oh, meu Deus! Eu tô calmo! Ah, eu vi <risos> que o zóio. Uh, uh, eu Ah, tô calmo! Rapaziada, ele põe a cabeça na nada engraçado! Joel, cuidado! Oh, louco! Ô João, Ô Joel! Oh, Oh, ele tá babando! Ele tá babando! Sai! Ele não tem dente! Oh, meu Deus! <risos> peraí. aí! Rapaziada, pera aí! Vale chegar com espada? O cara chegou com uma espada na minha cara. Ô oh, louco, tem item aqui, jogo. Eu curto item. Eu não curto mais item. Fecha essa porta. Fecha. Oh, tem mais onde? Tronquilidade. pra cá, é pra cá. Rapaziada, derrapa pra qualquer lugar aqui, tio. Oh, meu Deus. Entra a portinha aqui. Ô oh, louco. Ó, ó, ó. Ô, bica, sai fora. Eu tô calmo. Pera aí, fechou a porta, né? Fala que você fechou a porta. Mas é, espero que tenha fechado a porta, hein? Oh, louco, tio! Ai, que marca, hein? Ele tá de colete! Ele tá de colete, é forma de bala. Pera aí, Jô, pera aí, hein? Pera aí. Ô, oh, Jô, pera aí. Dá, dá pra sair da frente? Tem como sair fora? Pera aí. Rapaziada, o Bill tá ligado. Nossa! O Bill é do mal! Vai, vou ter que dar uns UFC aqui? Toma oh, Rapazes, é o caverninha na mira do controle aqui é, é pior do que jogar Super Nintendo Você est oh, leva oh, oh, <risos> Estou calmo Rapazes, é, temos itens suficientes pra matar qualquer lock hein Beleza, tá vindo mais lock aqui? Ó, oh, bastão de beisebol, ó, preparado Ô, Joe, pega aí Rapaz, Ó, ó, ó, mais tiro Antes de sair daqui Vamos simplesmente oh, oh, Pegar uns uns, umas proteína Tá, tá de, tá de boa, calma, calma Calma, jogo Ó, oh, mais três baletas É bom já carregar? Com o Caverninha precisa de bala, porque ele é muito vesgo no controle Ah, <risos> oh, meu Deus do céu Vamos ficar bom no controle logo aí, Caverninha Vamos treinar essa parada aí hein? Beleza oh, louco. Ah, isso é marca, hein, jogo Entra, sobe ele Oh, meu Deus, olha É o instalador, hein? Ele veio com todas vamos, as ali, atualizações do Windows. Está aberto, vamos! aberto, aberto. Vaza! Cara! Foi por pouco. Ah, valeu. Pelo heroísmo e tal. Ah. Oh. Ellie. E o que você. Joel? O, o que você está tá fazendo? Vira pra Nossa. lá e fica de joelhos, cara. Fica calmo. Vira Tudo pra bem? lá e fica de joelhos. Não força a barra. Fica calmo. Tem alguma mordida? Não. Alguma coisa brotando? Não, droga, eu tô limpo. Se eu vir algum plasma. Ai, oh! Para. para! Filha da puta! Oh, pera aí, Joel, deixa, deixa ela bater no cara. Terminou? Se eu terminei? Vocês entram na minha casa, detonam as armadilhas, quase quebram o meu braço bom. Quem é essa pirralha? O que, é que ela está fazendo? Quem eu sou não é da sua conta. Estamos aqui porque você deve favores ao Joel. Ah. Pode começar tirando isso. Eu devo favores ao Joel. Isso é piada. Eu vou ser direto. Preciso de um carro. É piada mesmo. Tubo Diesel. Joel precisa de carro. Bom, se eu tivesse um carro, que é claro, eu não tenho... Por que eu daria ele pra você? O Joel é um cara legal. Hã? Claro, Joel. Vai em frente, pega meu carro. Aproveite, pega a comida também. Olhando você, parece que precisa de uma dieta. Escuta oh. aqui, sua merdinha. Foda-se, você me chamou! Eu preciso que você fique quieta. Tá bem? Qualquer favor que você pensa que eu devo não vale tanto. Na verdade, Bill, vale sim. Não importa porque eu não tenho um carro funcionando. Mas tem algum na cidade. Peças. Tem peças na cidade. Significa que poderia consertar um. Fala, Joe. Converse ele. Está bem. Eu vou fazer isso. Isso aí, Bill. Vou precisar de alguns materiais. Estão do outro lado da cidade. Você me ajuda a buscar eles e talvez eu possa montar alguma coisa que funcione. Mas depois disso, não te devo nada. Tudo bem. Acho que vamos morrer em alguns dias mesmo. Ô, Joe, para com essa parada, tio. Vamos lá. A cidade inteira está cheia de armadilhas. Não me perco de vista. Seria difícil. Para oh. com isso. Ele tá pegando pesado com o cara aí, tio. Vamos, vamos ligar nas dietas, hein, mano Oxi. Bill.